E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Neu E eu estou trazendo para vocês aqui um vídeo um novo, um novo promo code Que é a aranha aqui no Roblox, galera Antes de mais nada Esse aqui é meu perfil pessoal Segue meu perfil Me adiciona né, Para a gente estar tá jogando aqui Roblox, galera E antes de mais nada eu vou entrar aqui ó, Na página que eu vou deixar na descrição do vídeo Também, tá? Vamos colocar aqui o um código que é esse aqui ó, spider cola, ó, promocó de Então, esse novo esse código adicionou ao nosso ao nosso inventário a aranha para a gente colocar no nosso ombro, galera. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os inscritos aqui do meu canal. Vamos bater a metade de mil inscritos já. Eu quero agradecer a todos aí que se inscreveram no meu canal, ó. Como vocês estão vendo, Spider Cola Aqui é o novo Promocode Coloca essa aranha aqui ó, no ouro E galera, vou falar para vocês que eu vou estar doando essa conta Assim que meu canal atingir a meta de mil inscritos Então você tem que ser inscrito fiel Comentar todos os vídeos no meu canal que eu estou trazendo para vocês Então é isso, Esse aqui é o novo Promocode Até a próxima